agora agora que tá dando para ver que ela tá ela tá mandando mais, mais de cima e a parte de trás tá correndo o então é uma beleza e lembrar o pessoal aí que se tiver interesse aí das aí a descrição tá embaixo do vídeo E lembrando aí que logo nós vamos ter uns par de vídeo muito bom. Aquela parte ali onde a água desce embaixo, a areia vai montando ali. Ó. Tá vendo que tá dando para ver? Ó. Olha lá, tá dando para ver que a areia está ficando, a água já está escorrendo para as beiradas, que já começou a levantar um monte para tá cima Isso aqui quando levanta o monte mesmo, o monte fica na metade da torre.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 Ah, olha lá, o cacainho vai descendo lá, o cacainho do outro vai tudo lá para trás é legal, até gostoso o barulho, o barulho aqui que você ficar chutando o barulhinho até sono pessoal é para se inscrever no canal deixar o like também nós já vamos esperando a gente vai ajudar a vídeo mas nós vamos filmar pra cá um pouco pra vocês ver um monte de cascais que tem tem não mas é cascais mesmo montanhas de cascais aí pegar do pé dela até lá no topo. aqui dá para encher uma, nada nada umas 200 carretas de cascais <coughs> lembrando aí o pessoal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 Olá, tarde, amigos. sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando como é que é que tira areia lá do porto, como é que ela manda pra cima e vem para peneira pra ser coada. Então aqui nós estamos subir a, a câmera e ela vai caver e juntar água, cai embaixo e vai juntar em cima. Lá tá, tá a carregadeira mística, é uma 75.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 Pessoal, é ver como é que é o castanho. Então, agora nós vamos continuar o Eu chumando aqui. Vamos mostrar um pouco do lado ali.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 o cara tem muita prática na máquina não força a máquina, trabalha com ela sossegadinho o cara excelente agora nós vamos lá onde saiu o cascai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 Você quer pegar a pedra bonita sem sonhar ali o caçarim molhado? Olha lá, o cascai até pulou para cima uma pedra da outra Eu dei um pouco de zoom porque para poder estar mais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 olha o monte de caçar que está saindo agora ó. Ó. Bom, boa tarde São Maurício Malcoca hoje vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui do Asuariônica que é um material que nós produzimos ele